E a malta do Santos mais peço desculpa se um gajo está assim com aquela cara tipo, que acordou agora com a marca da almofada, ainda com as bogas e com as remelas, porque ontem andei para o Norte a fazer umas cenas, acordei tipo boeda cedo, cheguei a casa, dormi agora meio dúzia de horas e agora estou a ir novamente para a Mafra buscar o quê? O meu GTI, pois é, o amigo da Guerra Auto já tem o nosso GTI pronto. E o carro, pá, não vi ao vivo, né Mas pelas fotos está mesmo top é como se costuma dizer. Eu, como pá, quando é assim, empresas um pouco longe da minha casa, vocês sabem que eu não consigo ir lá constantemente filmar o processo. Mas, desta vez, tivemos aqui um, pá, como é que eu posso dizer? Um rapaz que tem aqui uma veia para o YouTube. E ele fez algumas filmagens, fez alguns vídeos... Vídeos esses e filmagens essas que eu vou vos deixar já de seguida. Agora deixem só entrar aqui a introdução, depois vai dar aqui um, as filmagens que o homem me mandou do processo. Não todo finalizado, não é? Para vocês, independentemente de eu ter já fotos e filmagens do carro prontinho, mas não vos vou deixar essas para vocês verem a minha chegada não é? comigo o resultado final. Agora, fiquem por aí, deixem já aí o like, subscrevam já, subscrevam principalmente também as redes dos homens, os homens têm um trabalhinho, vejam lá na, na página deles, têm aqueles trabalhinhos bacaninhos, feitos à antiga, por cota antiga, mesmo, hein? mesmo por reis, deixem já o like na página deles, comentem qualquer coisa e pá, fiquem aí com o processo de pintura do meu 106GTi e a seguir vamos lá buscar e ver assim que a GoPro é mesmo ao vivo. E eu ao vivo ainda não vi, mas pelas fotos está top. Vai malta, já sabem, subscrevam as redes dos... Olha este gajo é assim a campeão, pois levas um beijinho para e com é minha Vai malta, mais uma vez, subscrevam as minhas redes, subscrevam as redes dos homens, principalmente as dos homens, vejam aí as filmagens que eles fizeram, o processo e já vamos ver o resultado final até já hoje pessoal vamos começar aqui a, a dar os batumes aqui no, no GTI um, é agora a primeira fase de, de preparação é, é já dar os batumes aqui na, nas moças porque são moças pequeninas porque se fossem moças maiores a gente puxava mas como são pequeninas vamos vamos só vamos só para o batume e é isso O cajadilho está assim, está, está regoso, está, está todo queimado. Temos que, que lixar isto tudo, descascar mesmo isto tudo, para não ter nada disto que está aqui. Um, e depois uh, iremos pôr, iremos dar aparelho, vou dar aparelho no carro todo. decidir optei por aparelhar mesmo o carro todo, porque depois até vai ficar com, uma, com um acabamento muito melhor. E pronto, é isso. Não nível, bora lá Já estamos aqui com o amigo é? Né? Então está pronto? Está prontinho. Podemos está... mostrar aqui o resultado final. O resultado final ao é mais alto nível. Olha, diz-me o que me estavas a dizer sem câmaras, porque isto sem câmaras é tudo muito fácil. com é, câmaras é que é, é, mais difícil. é, que é a dificuldade. O que é que foi feito aqui? Resumo aqui a malta em poucos minutos, Vou tentar em poucos a trabalheira é que me disseste tudo o que, é que foi feito aqui. Foi feito aqui. Olha para é já temos feito? aqui um contraste, não me o que vais dizer, pá eu adoro este preto, isto é preto texturado, não é? é assim, fica muito fixe meu, é ali já estavas a dizer que, que as marcas agora vai-se é. topar tudo, não é? É isso, é o problema é que eu te falei foi as marcas, um gajo passa depois a mão com um bocado de pó fica logo marcado. Mas pronto, diz-me, então, o, é o que é que foi aí. feito aqui? O que é que foi feito aqui? A gente começámos por desmontar o carro todo, sim foi? As tuas Depois... dificuldades, o que é que atrapalhou mais? <risos> o que é que atrapalhou mais? Foi as... O que atrapalhou mais foi mesmo as abas. As abas e as embaladeiras, era o que estava mais... Elas já têm vin... as marcas da idade, né? é. as, as dobras... O que atrapalhou mais. E pá, eles foram todos desmontados, a gente desmontávamos o carro praticamente todo o que, dá, o que dá para desmontar, o que não dá, a gente não desmontou né Espelhos todos, todos pintámos os pretos, também dos espelhos Também o Cucuta estourado, não Exatamente. foi? Exatamente essa moto consegue perceber, pá, está brutal mesmo, está mesmo fixe uh, Foi tudo desmontado, tirámos as letras do, do GTI estavas a dizer que aqui as escovas foram pintadas Exatamente. também e deram trabalho Estavam picadas. Estavam picadas, as pessoas estavam picadinhas. Sabem do que é que é, é da maldição é do, do meu carro ser fraco, é. porque é de, é de Irocone. Se fosse um carro forte, <risos> se fosse um carro forte, andava à frente. Como anda atrás estava, estava todo picado. E está, olha o dele. Sim, também. o vidro também tem aqui umas marcazinhas de guerra. dizeste é me esse, que o Capão tinha uns é vincos. O mais difícil foi as avas e o capão, porque eu à primeira vista parecia que o carro tinha, estava todo direitinho, como eu disse no primeiro vídeo. Sim depois quando eu comecei a, eu comecei a mexer assim, a trabalhar e... nele aí é que eu vi que ele estava basso e quando ele está a não dá para um gajo ver bem só a passar a mão e eu quando trabalhei nele vi aqui um vinco aqui no meio e outro aqui à frente e uma moça grande aqui também à frente e uma moça aqui atrás grande a gente puxámos tudo uh, batemos o vinco acho que ficou ficou muito Pá, eu, eu não sei onde é que ele estava não dá para ver não dá para ver <risos> graças a Deus gente... casinhas novas aqui à Exato. frente dá logo aqui outro Outro aspecto, à frente e atrás, só a ver Exato, aqui atrás, bem. para a malta ver como é que ficou. E aqui, até... Ei, olha lá, é logo outra coisa, pintadinho. De... Tinhas razão, tinhas razão. É logo... E aqui não temos muito, muito, muito, muito luz que o sol está ali a, a bater. Tem a... Não, não, não, é mesmo do sol, é o, sol o sol está ali a dar na, na entrada e aqui fica um bocado escuro, é mesmo a própria GoPro que escurece. Também pintámos isto aqui a preto. Sim, olha aqui a marca é verdade, das mãos, é olha aqui é os dedos, olha aqui Ficar quatro verdade, dedos. Não é. sai, depois... A gente tem que passar a coisa que sai, olha lá. Sim, sai. assim saiu, assim saiu. Mas fica logo, aí ó, ótica vermelhinha, novinha Tá Desmontámos os vidros, estes vidros foram desmontados, as borrachinhas todas, foi pintado mesmo por dentro. Uh, Isolámos isto ao contrário, para não ficar a marca depois de um dia se tirares os vidros, não vai ficar nada, sim. porque foi, pintado, foi isolado por dentro. Deixa eu abrir aqui uh, para... a, mala. a mala, para a malta, para a malta ver. Aquilo que nós, sim, a gente um tinha um destes carros, nem é? Já não há ferrugem é, Não. Tudo aqui por dentro, top. Isto aqui, malta, isto aqui é sujo, é? Atenção. Atenção <risos> que a gente estamos numa, numa oficina, né? E aqui trabalha-se como tal, o carro já nem está na sua melhor condição. Porquê? Porque está com pó. Exatamente. Está com, com pó. quando a gente a o, o carro? Mas está com o um aspecto, a jantezinha também foi pintadinha. Exato. Atenção, as jantes foram só pintadas. A moto vai dizer: é mas estou a ver e um piquinho. As jantes não foram reparadas, foram, foram só pintadas porque, pronto, não estavam mais. Então deu só uma, e acho que até uma um lixadelazinha e tinta para cima. Efeito. Porquê? Porque eu, se calhar, também tenho outras para montar, mas isso será outra pista. Ah. Logo ah. se vê, logo se vê. Não pode dizer tudo. Não posso mesmo. dizer tudo. Olha, por dentro aqui a malta, um pormenor que o pai, um que o pai dele também me mostrou, foi que a gente abre aqui a porta e também foi. Ai, ai, que chá, E arrancando a porta, viste? Também levou aqui um toquezinho. Tem, tem pó, malta, isto é sujo, é pó. Mas também levou aqui um chamado. Foi o um acabamento aqui. Sim. Oh. tá que é para para não, não ter aquela marca onde, assim. Onde é, que acaba, onde é que acaba, estás a ver? Onde é que acabava a tinta velha e está a tinta nova? Sim, <risos> não notas nada. Pois pronto, temos aqui já um GTI. Então, não te esqueças de nada, é assim. companheiro. Não te esqueças de nada. Isto aqui, tu tinhas a cinzento isto... tu não tinhas isto aqui. Ah, pois não, exatamente, não tinha não. não. E eu fiz igual dos dois lados. Realmente. Eu não sabia, eu não sabia, mas... Eu... Este não traz, mas exatamente. Mas, é... mas eu dos dois lados. Não, não fizeste é bem, Gosta brava de ver, gosta mas... da brava de ver. Era só eu ter arranjado aquele friso aqui para a porta, que não consegui arranjar ainda, não consegui. Mas pode ser que eu consiga achar, porque os modelos de 96, 97 e alguns de 98, se não me engano, este é de 99, não é? Este é de 98. É de 98, sim, até 98, alguns traziam o friso é de lado. Ah, não são 98 de 99 mas este já não, não trazia e é um friso que eu gosto de ver olha, se a malta quiser fazer um trabalhinho assim pá, lembrando que era o que tu estavas a dizer às vezes o carro tem uma aparência e o meu como não tinha brilho não se notou as marcas de guerra deu ali. mais trabalho do que aquilo que eu estava a Pronto, mas uh, um trabalhinho destes para a malta se quiser vir aqui pintar mais ou menos não podes dizer o valor certo Sim, nem o valor mínimo mas um entre... trabalho como este como as tipo dificuldades que, fiz, que tiveste aqui o que Sim. eu fiz aqui gastei entre os 1000 e os 1300 Pois, porque era um carro que aparentava não ter muita coisa, Sim. mas afinal tinha Pode Por desmontar, a malta normalmente quer é... Sim, é, é, é isolar é, e tinta é, para cima mas eu não gosto de trabalhar assim, gosto de desmontar tudo, porque depois é aquilo que eu estava a te explicar, os acabamentos pois. ficam diferentes. Não, e o carro assim, pf, tem logo outro aspectozinho. Pois, se eu pintasse isto tudo no sítio, estavas sujeito a chegar aqui com a agulheta, arrancava logo aqui o um bocado do verniz, pronto. Dizias logo que o pintor era uma porcaria e. E afinal, tinta é tinta. <risos> e o homem foi ver o meu, meu rap. Está gino? Está, impecável. Um o melhor trabalho que eu já vi. <risos> tinta é tinta. Tu queres. É o... eu, eu nunca tinha visto. Tu trabalhos. és um pintor, né? mas tinta é tinta. E tinta é tinta. Tinta é tinta. Eu... Eu, eu agora também concordo, é pá. Tinta é tinta. Este trabalhinho, pronto. Malta, eu venho aqui e faço assim. Não salta nada, não salta nada, né? não salta nada, não solta nada, está pintado. É vais É, não me salta nada, não me salta nada. Bem malta, obrigadão por terem assistido, pá já sabem, explico mais uma vez à malta onde é que é a tua oficina, onde é que é as instalações, de maneira mais ah, fácil de daqui chegar. A maneira mais fácil foi aquilo que eu disse no primeiro vídeo. É impressionante que vais buscar É, vais ter ao Pingo Doce de Mafra, porque isto é um bocado complicado, mas fica na Rua da Fonte, gursinhos, Mafra, tens que pôr mesmo gourcinhos mafra, porque em que mafra há umas 7 ou 8 Ruas da Fonte? Pois tens que pôr mesmo gourcinhos mafra, senão não vês cá. Não ligas, ali. marcas no ping-doce e eu vou lá buscar. aqui, mesmo aqui ao lado. <risos> é mesmo aqui ao lado, até podes mostrar aqui que dá para ver. Dá é ali o ping-doce, oh. Exa exatamente. Depois eu faço zoom aqui. Está ali o ping-doce, é senhora. Está ali o ping-doce, pá. E não venham com tretas, ai fica longe e tal. Para mim também fica longe. E eu vim aqui deixar o carro, pá, e está um trabalhinho. Impecável. Façam como eu. Contratem um Filipe <risos> para, para vos vir trazer boleia para depois levarem a máquina. Está feito. É isso mesmo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Adiram aqui às redes sociais do homem, vão estar na descrição. E trabalhinhos bem feitos, já sabem. Pintura é pintura. O rap é o rap. <risos> Epa, não Aí, pronto, A malta já vai dizer: ah, pô, então não estamos a falar mal. Estamos a falar do é, meu, do, do meu caso. Do, do, o meu a... rap ficou uma cagada e a minha pintura está top. Como vocês estão a ver, não há muito mais a mostrar. Está mesmo top. Um grande abraço e um grande gajo. É isso mesmo. <risos>